Você tem mantido as suas proteções mágicas em dia? Você sabe o que é um escudo mágico e como ele funciona? Você sabe como criar o seu próprio escudo mágico de proteção? Nesse vídeo eu vou te ensinar uma técnica muito poderosa e eficaz de proteção que vai te manter seguro contra todos os tipos de energias negativas, seres, criaturas e até mesmo de feitiços e magias que possam jogar em você. Então, assiste esse vídeo até o fim. E aí, bruxarada, tudo bem com vocês? Eu sou Zedek Nightingale e que o sol possa iluminar o nosso encontro. Hoje eu vou te ensinar o que é um escudo mágico, como ele funciona e criar com você passo a passo o seu escudo de proteção para você então se manter protegido de quaisquer energias negativas, forças, até mesmo de magias que possam direcionar para você e aquelas situações incômodas é, que a gente às vezes não está preparado e pode acabar rolando na nossa vida. Quando a gente começa a estudar magia e a gente efetivamente inicia os nossos processos e trabalhos ritualísticos, na maioria das vezes eu percebo que existe uma grande negligência da parte das pessoas que estão começando com o quesito proteção. Normalmente, quem está começando quer ir direto, uh, pôr a mão na massa e fazer outras magias acontecerem, efetivamente mover a sua realidade rumo aos desejos e realização dos objetivos. E a proteção, né, a proteção de si, da sua casa, dos bens materiais, do emprego, acaba ficando em segundo plano, quando na verdade deveria ser a primeira coisa, o primeiro movimento a ser feito, quando a gente inicia os trabalhos mágicos, aprender a se proteger, aprender a se guardar, aprender a guardar aquilo que é importante para nós, afinal de contas, quando a gente começa um processo de desenvolvimento mágico, as energias ao nosso redor, elas começam a se movimentar. Acaba que a gente gera mais energia ao nosso redor e trabalhando com as forças, com os poderosos, né? Com os deuses, com os arquétipos, a gente gera situações na nossa vida que nos obrigam a mudar, a melhorar. Consecutivamente, a gente pode acabar ganhando um aumento, a gente pode conseguir uma oportunidade muito legal e isso acaba movendo outras coisas ao nosso redor, né? Acaba aumentando a energia de inveja, a visibilidade das pessoas sobre as coisas que a gente ganha, né? Porque o povo adora ver o que a gente consegue, mas não vê o trabalho que tem por detrás daquilo, né? Sem contar que quando a gente gera muita energia ao nosso redor e essa energia ela não está controlada ainda, a gente ainda não sabe controlar essas forças, é, pode ser um momento onde criaturas que se aproveitam dessa energia encostem em você para se alimentar. Então, todas essas pequenas coisas podem acontecer é, por conta das nossas negligências com as nossas proteções. E é por isso que se proteger é o primeiro passo antes da gente começar efetivamente a trabalhar magia para realizar os nossos desejos e objetivos. E é por isso que eu decidi trazer esse vídeo, porque é um passo muito importante no desenvolvimento de quem está começando a trabalhar com magia e eu acho extremamente válida essa técnica de proteção. Então eu vou explicar para vocês como um escudo mágico funciona, para que ele serve e você vai aprender passo a passo comigo nesse vídeo a fazer o seu escudo de proteção, ok? Mas antes da gente continuar, é muito importante que você se inscreva no canal para não perder nada do que eu coloco de novo por aqui. A gente tem muita coisa rolando no canal Tem live quinta, tem live sexta Tem jogada de tarot ao vivo Pra vocês, conteúdo toda semana Muito relevante Pra sua vida mágica e seu desenvolvimento Então pra você não perder nada Se inscreve no canal, clicando aqui embaixo ó, No botão inscreva-se, deixa seu like Pra fortalecer ainda mais a nossa energia E me conta nos comentários Se você já trabalha ou já trabalhou Com algum tipo de magia de proteção então, o que é um escudo mágico propriamente dito? Um escudo mágico é um processo ritualístico que nós fazemos para desenvolver uma egrégora, uma forma pensamento energética que vai estar em volta de nós, nos protegendo, noite, dia, dia e noite, o tempo todo. E essa força, ela se alimenta de energias que nós delimitamos. Elas podem se alimentar dos quatro elementos primordiais, elas podem se alimentar de forças arquétipicas e de outros seres e criaturas que você, aí do outro lado, tenha contato. Então, essa força que nós criamos, ela se mantém em volta da gente e nos guarda como se a gente estivesse dentro de uma grande bolha de proteção. Essa técnica de proteção, quando bem feita, bem realizada, ela vai proteger você de todas as forças, energias, intenções, seres, criaturas, magias e tudo aquilo que possa é, tentar contra você, tentar te fazer mal, tentar te prejudicar, tentar rebaixar sua energia, tentar se alimentar da sua energia ou qualquer outra coisa que fira o seu livre-arbítrio ou que de alguma maneira venha despercebido por você é, te prejudicar de algum modo. Essa técnica de proteção é muito muito interessante também, porque ela não só vai te proteger, mas ela vai servir de filtro de quaisquer outras energias que possam ser direcionadas a você. Se tiver alguma... Uh, intenção negativa dentro dela o seu escudo ele já vai barrar ele vai filtrar essa energia. Uma coisa muito legal também do escudo de proteção é que ele vai te ampliar a capacidade de perceber as energias ao seu redor consecutivamente você vai conseguir perceber se as energias são mais densas se elas são mais elevadas, se existe alguma energia, intenção, pensamento ou força nociva naquele espaço onde você está. É muito legal porque acaba sendo um sonar energético que te garante perceber um pouco mais aonde você está e com quem você está lidando. Outra coisa muito legal dessa técnica é que ela pode te auxiliar no dia a dia, além da proteção. Como ela é uma força pensamento controlada exclusivamente por você, você pode utilizar dela com pequenos truques, como por exemplo ampliar a sua percepção, fazer com que o escudo faça com que as pessoas te percebam, te notem. Ou então o contrário, fazer com que as pessoas não te percebam, para que você passe despercebido, para que as pessoas não se lembrem de você no lugar ou se manter neutro no ambiente, escondendo a sua energia, escondendo a sua intenção, escondendo os seus pensamentos. Na verdade, se você usar a sua criatividade, tem várias outras coisas que essa força pensamento em volta de você pode te ajudar a fazer, mas eu vou deixar essa tarefa para você aí depois que criar o seu escudo pensar e me contar aqui nos comentários. Esse mesmo processo de proteção que vocês vão aprender aqui para se proteger, pode ser usado para proteger outras coisas, como, por exemplo, a sua casa, o seu carro, o seu celular e outras coisas importantes que estejam fixas ou até mesmo em movimento. Mas tem um detalhe muito importante, tá? Esses objetos, eles têm de estar sobre o seu domínio. Sobre a sua posse. Então, por exemplo, se você morar na casa dos seus pais e os seus pais não concordarem com essa proteção, então você não pode colocar essa proteção ali certo? O que você pode fazer é colocar a proteção no seu domínio no seu quarto, a menos que você tenha irmãos, aí você vai ter que conversar com seu irmão com a sua irmã para poder ver como que vai ser ok? Carro a mesma coisa celulares a mesma coisa dentre outras coisas, você pode também colocar um escudo de proteção nos seus animais, se você quiser é muito legal e bastante eficiente, então basta você usar a sua criatividade mas antes da gente continuar, me segue no Instagram, arroba Lá tem muito mais conteúdo com relação à magia que vai te ajudar a complementar ainda mais os seus estudos e é muito mais fácil você falar comigo por direct para tirar as suas dúvidas. Em termos gerais, um escudo de proteção é feito para suprir as necessidades do bruxo, do mago, do feiticeiro, as suas necessidades aí do outro lado. Então é interessante que quando você for construir o escudo de proteção para outras coisas que você tenha, você coloque nas cláusulas na hora de construir ele as ideias e intenções que você tem para ele, como ele deve funcionar. Outra coisa muito importante a se saber com relação ao escudo mágico é que ele precisa se alimentar de energias que não sejam desbastáveis, que não percam a sua essência, ou seja, não pode se alimentar da sua energia, porque se você não colocar no escudo mágico forças como deuses, deusas, os elementos e que estão ali o tempo todo e que não se desgastem, né se você linkar o seu escudo mágico se alimentando da sua força vital, pode acontecer que você fique doente, e, em vez de ele te proteger, ele faça o contrário, tá? Então é muito interessante também que você trabalhe com forças, com deuses e com criaturas que você já tenha contato. Lembrando que se não forem forças elementais, nem forças divinas, se você for trabalhar com seres folclóricos, mitológicos e outros arquétipos de costume, é interessante que você faça um contrato mágico com essas forças e veja se realmente elas estão dispostas a te auxiliar neste processo, tá? Então, eu digo para você que é muito mais tranquilo, mais seguro você trabalhar com a força dos elementos e com alguma divindade que você normalmente cultui, tá? Não vamos tentar aprofundar tanto agora a técnica, mas ela pode ser aprimorada caso você do outro lado tenha domínio da magia e do modo com que a magia ela acontece. Na hora da construção do seu escudo mágico, nós vamos trabalhar de técnicas de visualização, vocalização e invocação. Porque embora seja uma energia que está em volta de você e ela não seja necessariamente visível, a gente precisa trabalhar com a nossa mente para poder desenvolver essa força, ativando o nosso subconsciente. Lembra gente que a magia acontece no nosso subconsciente, através do subconsciente as coisas elas se tornam realidades no nosso plano. E é por isso que a gente vai trabalhar com a visualização, com a invocação e com a vocalização de palavras de poder na hora de construir esse escudo em volta da gente. Outra coisa muito importante a se lembrar é que o Escudo Mágico ele é uma forma-pensamento, então ele precisa ser magnetizado. Ele tem um tempo que precisa ser constantemente fortalecido e lembrado para que ele se estabeleça, tá? Esse tempo geralmente é de 28 dias, é o tempo de uma alunação, de uma fase de construção energética. E essa ideia de construção energética é muito parecida com a construção de servidores, onde a gente tem um período de alimentação para que ele crie vida, que ele funcione, que ele passe a estar fixo ali. Então esse período de 28 dias, aonde você vai desenvolver uma palavra, ou um gesto, ou alguma coisa para você fazer, certo? Para você vocalizar e se movimentar durante esse período de 28 dias que você tá magnetizando o seu escudo, é extremamente importante, tá? Se você não manter esse processo nesses primeiros 28 dias, pode ser que seu escudo acabe se des... Fazendo e não funcione como ele deveria funcionar, tá? Depois dos 28 dias que você fez tudo bonitinho, percebeu que as forças estão firmes em volta de você, você pode fazer essa, esse fortalecimento em momentos onde você se sinta com perigo, em momentos onde você sinta que a energia não está muito legal para você, que você não está confortável. Toda vez que você for sair de casa ou ir para algum lugar com pessoas novas que você não conhece, você também pode fortalecer sempre quando tiver lua cheia, ou em bases específicos, como beltenes, Sowen, que tem muita força, tá? Então, os 28 dias de construção base são essenciais Nesses 28 dias, todas as vezes que você se lembrar do seu escudo Você vai fazer o um movimento, ou vai, fazer a palavra, ou vai falar a palavra que você definiu Para fortalecer o seu escudo mágico, tá bom? Agora que você sabe e entende o que é um escudo mágico, como ele funciona, quais são as bases de criação e desenvolvimento para ele, a gente vai construir o seu escudo mágico juntos, tá bom? Mas, antes da gente continuar, eu quero te fazer um convite. Agora você pode se tornar membro aqui do canal e ganhar benefícios incríveis e imperdíveis, como, por exemplo, o selo de verificação de membro, que vai te destacar no meio de toda a multidão, nos comentários, nos chats ao vivo, nas leituras de tarô você vai poder perguntar e vai ficar em evidência, eu vou conseguir te responder você também pode participar do grupo secreto que é a Revoada dos roxinóis aonde eu faço várias vivências e trabalhos mágicos com o pessoal que tá lá e posso também tirar as suas dúvidas com maior facilidade sem contar que tem uma categoria que você pode ter uma consulta de tarô comigo assim ó, tete a tete de uma hora todo mês, certo? Então, eu espero que você desça aqui embaixo, dê uma olhadinha, fica do lado do inscreva-se, entra lá no ser membro, escolhe a categoria que melhor se enquadra aí pra você e vem fazer parte dessa revoada. Para fazer esse escudo, você vai precisar de uma vela. Essa vela ela é muito importante porque ela vai servir de ponte, ela vai ser um instrumento mágico no meio da nossa ritualística para trazer as forças efetivamente para o nosso escudo mágico. É muito importante quando a gente vai fazer trabalhos de proteção, na verdade todos os trabalhos mágicos, mas trabalhos de proteção principalmente, traçar o círculo mágico em volta de você, fazer a invocação dos quadrantes, chamar os dedos, deuses, forças e criaturas mágicas que vão te auxiliar nesse processo que fica a sua escolha, os deuses e forças que você trabalha aí do outro lado. Se você não sabe o que é um círculo mágico, como um círculo mágico funciona, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards para você, onde eu falo tudo sobre círculo mágico. Então é muito importante que, antes de você seguir os passos que eu vou guiar para vocês, vocês tracem o círculo mágico, façam as invocações das forças e prestem atenção na minha meditação guiada e vão seguindo passo a passo conforme eu for falando, tá bom? Depois de ter traçado o círculo mágico, convocado os quadrantes, os deuses e todas as forças que você vai utilizar neste processo, você vai acender a sua vela e vai olhar para essa vela, vai olhar para a luz que ela. E vai sentir essa luz preenchendo você, preenchendo o ambiente e criando conexão com as forças que você invocou. Da mesma forma que essa luz ela é palpável e ela ilumina o espaço e aquece, as forças que você invocou iluminam o espaço e te aquecem. Tanto quanto a luz daquela vela, porque ela representa neste momento a presença de todas as forças que você acabou de invocar, ok? Agora coloque os seus fones de ouvido e escuta a minha meditação guiada seguindo todos os passos. Fique de pé e feche os seus olhos. Respire profundamente. Uma, duas, três vezes e se concentre em você perceba o seu corpo neste momento sinta cada parte dele tente perceber também outros corpos sutis e espirituais como sua aura seus pensamentos e ao mesmo tempo imaginar todas essas forças que compõem você se aproximando e ficando cada vez mais pertinho do seu corpo físico agora Visualize uma luz saindo do centro de seu peito, diretamente do seu plexo solar. Essa luz começa a ganhar uma forma arredondada, se tornando uma pequena bolinha luminosa. Concentre-se nessa bolinha no centro do seu peito e aos poucos, conforme você vai respirando, essa bolinha vai aumentando de tamanho. Vá se concentrando e respirando e aumentando a bolinha luminosa pouco a pouco, a cada respiração, até que ela possa cobrir todo o seu corpo, como se você estivesse dentro de um ovo luminoso. E todos os seus corpos sutis, assim como seu corpo físico, permanecem dentro deste círculo de luz. Perceba a esfera de luz ao seu redor, e sinta o seu poder, sinta sua potência neste momento. Seu escudo começa a se formar agora. Chame as forças dos elementos ao seu redor e imagine suas cores. Verde para a terra, amarelo para o ar, vermelho para o fogo, azul para a água. Todas essas forças coloridas dos elementos, neste momento, sendo preenchidas ao redor do escudo mágico, o alimentando e o tornando ainda mais forte. Perceba essa força protetora elemental se envolvendo, se tornando uma só com a esfera de luz que você criou. Quando ela estiver completamente misturada, Perceba agora a força dos deuses e seres que você invocou. Sinta essa força sendo derramada e preenchendo seu escudo. O deixando mais e mais poderoso. Perceba que cor seu escudo passa a ter neste momento. Sinta a força e a luz que ele emana. E quando perceber que todas as forças estão unidas numa só e este escudo... Ao redor de você, está forte e firme. Abra seus braços, tocando com as suas mãos, cada uma de suas extremidades. E então, magnetize-o, dizendo em voz alta, as seguintes palavras. Nesse momento, eu te dou vida e te chamo de meu, pois só a mim você obedece e a ninguém mais. E por obedecer só a mim, eu te dou uma função. A partir de agora, você, esfera de energia, será o meu escudo de proteção. A partir de agora, você deve me proteger de todas as coisas que possam me causar dano, sendo ele físico, psíquico, emocional ou espiritual. Você só permitirá atravessar as energias e forças que me forem benéficas e favoráveis, segundo os meus critérios pessoais. Este escudo se mantém da força dos quatro elementos aqui invocado, da força dos deuses e seres que chamei e cederam sua energia, e continuarão cedendo para que este escudo seja indestrutível e impenetrável. Essa minha proteção obedecerá somente a mim e ao meu comando e somente por mim pode ser desfeita. Assim seja, assim se faça, assim é a partir de agora. Sinta seu escudo firme e forte ao seu redor. Neste momento, determine uma palavra ou um gesto que você irá fazer durante os 28 dias, para fortalecê-lo. Diga a palavra que escolheu, ou repita o gesto três vezes, determinando que ele fortalecerá o seu escudo, porque ele é um elo entre a sua vontade e todas as energias invocadas. Assim que tiver determinado a palavra ou o gesto, perceba mais uma vez a força poderosa ao redor de você, e abra os seus olhos lentamente, retornando para o aqui e o agora. Se despeça das energias invocadas, distraça o círculo mágico e deixa a vela queimar até o final. Agora uns adendos finais. Não se esqueça de durante esse ciclo de 28 dias, contando de agora que você fez o seu escudo, de continuar fortalecendo ele, repetindo a palavra, o gesto que você criou, ok? Isso é muito importante, esse processo é extremamente necessário, se você esquecer pular, você vai ter que fazer tudo de novo quanto mais antigo esse escudo em volta de você, mais forte ele fica, desde que você tenha construído ele bonitinho e tenha alimentado ele da maneira correta, tá? Então você não vai precisar se preocupar necessariamente com o passar do tempo, mas é sempre bom fazer as manutenções, como eu disse, né? Fortalecer ele com a palavra e o gesto, às vezes Todas as vezes que você sair de casa ou se sentir em perigo é, Sempre que você lembrar dele, você pode fazer Fortalecer esse escudo mágico nos esbastras trazendo a força da lua, banhando o seu escudo com a lua Fortalecer com a força do sol, também banhando ele com a força do sol Caso você sinta que o escudo ele não está funcionando Se você perceber que você não conseguiu seguir os passos corretamente Para fortalecer ou para construir Para desfazer esse escudo é muito simples você vai fechar os seus olhos, vai magnetizar suas mãos em volta deste escudo luminoso e vai imaginar ele dissolvendo para a Terra. E vai dizer para que as energias que você criou em volta de você retornem à sua fonte de origem. Simples, tranquilo, rápido, fácil indolor, tá? Existem outras maneiras e outras técnicas de fazer este mesmo procedimento mágico, mas eu trouxe essa aqui pra vocês, que é uma técnica mais costumeira dentro da minha realidade, mas existem várias outras que você pode fazer. Com o tempo você pode desenvolver até outras maneiras de construir, ok? E espero que você tenha gostado, espero que você a partir de agora se proteja. Qualquer dúvida que tenha ficado, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou ter o maior prazer do mundo em te responder. Certo? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência Um beijo e que o sol possa iluminar o seu caminho